Fala galera, bem vindos a mais um vídeo, vamos continuar aqui com Half-Life No vídeo anterior a gente matou aquele monstro gigante, não sei se era deles aqui o monstro, mas matou eles também Talvez foi uma experiência que fugiu do controle A gente liberou esse vagão aqui, então vamos ver onde ele leva a gente Freeman, I've been waiting for you. One of your scientists pals said to give you a message. You're supposed to take this old rail system up to some kind of satellite delivery rocket. I don't know where it is exactly, and the old guy was so worried about getting out of here alive, he didn't tell me. Main thing is, the military aborted the launch. So, when you do find the rocket, you'll have to get up to the control room and launch it yourself. He said something about a Lambda team needing the satellite in orbit if they were ever going to clean up this mess. Vale pelo recado. Volta na cabeça. Vai venda na água. É, vai. Um choque ali, não me deu dano, tem um aqui também, passei sem tomar dano também. Espera aí, deixa eu... Ah! Eu dei ré, a gente tá saindo em outro lugar. Vamos ver o que tem aqui. Que susto! Tá, essa porta aqui abriu. Caramba, são muitos. Aí, eu matei eles à toa, né? Eu não vou pular aqui não, porque eu acho que não tem volta Então eu vou Voltar lá pro trilho Além de não ter volta, eu acho que ainda vou Acabar morrendo eletricutado aí Achei que ia cair em cima da minha cabeça o negócio. Vamos reto baixa, só tomar choque. Ah, ali tem mais alguns, vamos ver. Aonde? Eu só ouvi o barulho. Aquele botão ali provavelmente tira isso aqui do caminho. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. A gente vai entrar aqui, é isso? Que a gente já veio então, Pera aí, se atirar aqui... Um cara morto ali, um pouco de vida, deixa eu já parar aqui e pegar essa vida e dar uma olhada mais de perto aqui. Ah, aquela metralhadora tá aqui, ó. Tá, tiramos. Agora é só a gente voltar. Eu acho que no reto aqui é dá também. Outros possíveis que eu conseguir matar, eu vou matar. É menos um cientista que morre, é menos um trabalho que dá depois mais pra frente. Beleza, sem problema, sem dificuldade. Acabou a certeza, vou dar mais um, só pra garantir. Ah, é, eu tô ouvindo tiro. Pensei que deve ser da Lito mesmo. Cara, você dá um pouco de Nossa, tá girando aqui. Vamos ver o que tem aqui para baixo Ah, foi aquele soldado que eu matei Bom, é bom que a gente pelo menos, recuperou a vida Pô, deu um headshot pro cara Ah, beleza Nossa, cara, eu tomei meu um susto com aquela barata ali. Cara, aquela bomba que ele jogou, ele matou o amigo dele, cara. São é um cara do meio do nada aqui, velho. Que louco. O máximo que a gente pode carregar aqui de munição da Magna é 36, então. Pra cá acho que não tem nada. Pra cá também acho que não tem nada. Vamos voltar lá, então. Abrir o... a cancela. Vamos prosseguir. Então, dá aqui, ó. Cara, algo me diz que vai ter alguma coisa aqui. Vou esperar que se matarem ali um pouco tem um guarda aqui. Que susto. Fui pegar a vida... Caiu um monte desses bichinhos aqui, cara. 50%. Acho que tem alguma coisa pra lá também. Não, não tem. É pra cá mesmo. Aqui tem a vida. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. É, eu acho que o fim da linha seria aqui. Então nem adianta eu voltar. A gente tem aqui um foguete, cara. Será que estão tentando levar o homem pra lua? De onde esse cara apareceu? Ah, tem uma outra aqui. Beleza.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 e ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo vídeo. Valeu! Falou!